Olá, bem-vindos a um novo vídeo e hoje trago-vos aqui um vídeo bastante interessante I see that Este vídeo vai mostrar a capacidade que o OnePlus 8 tem de vos mostrar o interior de alguns objetos que vocês tenham aí por casa eu vou vos mostrar aqui por exemplo estes três objetos que é um comando da Wii, o um Nunchuk da Wii e um comando do Amazon Fire TV. E o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ativar aqui o modo e vou lá. Viram o que é que aconteceu? Eu vou-vos mostrar com um, um objeto mais de perto. Aqui está o comando da Wii, não é? Ele é todo preto, notem bem, compartimento das pilhas. mas esta parte aqui é meio translúcida. Vocês não conseguem ver para lá. Mas se ativarmos o modo reparem bem aquilo que acontece, vocês conseguem ver o interior do comando. Pá. É engraçado, não é? Vejam lá bem. Vamos buscar o num chunk. Cá está o chunk também. Reparem bem na diferença. E agora vou-vos mostrar. O, o comando da Amazon Fire TV cá está e cá está é engraçado não é pessoal vejam bem aqui o compartimento das pilhas que vai se dar vai dar para ver aqui as pilhas olha vejam lá Estão a ver aqui as pilhas engraçado não é Veja lá bem as filhas aqui. Aconselho-vos a ver o vídeo aí do, do Unbox Therapy. É um youtuber, um dos melhores do mundo que eu sigo sempre muito atentamente e ele mostra-vos aí. Inclusive é fala que existe também a, a possibilidade de isto dar para ver esta função dar para ver para além da roupa, dependendo da roupa, a roupa pode ser meio translúcida e vocês se ativarem isto, conseguem dar ase a, a, e largas à imaginação, não é? Bem, e foi este o vídeo, espero que tenham gostado, não tenho mais, peace and love! Está bem pessoal? Bah, até à próxima! Fui!